E aí galera, beleza de nada tá com vocês, com mais um vídeo, meu amigo, eu não acredito, saiu galera Eu vou dar o um play aqui no trailer do GTA 6, Jesus, eu não aguento mais, eu estava à espera Ai. Bom, seguinte, não precisa de 1 de abril pra tro trollar a galera em relação a GTA 6 Existem vários vídeos na internet, vídeos antigos, vídeos recentes, com milhares de visualização. Eu tava vendo um agora com 11 milhões de visualizações. E esse que eu vou assistir aqui tem 2 milhões que foi postado no final do ano passado. 2 milhões de visualizações, fora os outros. Com... Nossa, mano, esses vídeos em relação a trailer GTA 6. É, pega muita visualização e não precisa do dia 1 de abril Pra trollar galera É lógico que é uma brincadeira de mau gosto né Porque eu e milhares de pessoas pelo mundo Querem sim o GTA 6 o mais rápido possível Cara, pelo amor de Deus, eu quero o GTA 6 Eu fiz esse vídeo no ano passado, eu fiz diferente eu Fui falar no final, que era 1 de abril Eu assisti um vídeo lá, umas uma montagens muito loucas Eu recebo comentários até hoje é, desse vídeo, a tela tá aqui do lado. Eu não vou colocar ela toda. Deixa eu ver se aqui. Pra questão de direitos autorais. Nem todo mundo curte que a gente assista, assista esses vídeos. Então eu vou deixar ela aqui do lado. O vídeo parece que tá bem legal. Como eu disse, 2 milhões de visualizações. Então, cara, não precisa primeiro de 1 de abril. A galera. Mano, falou trailer GTA 6 A galera fica louca, quer assistir. Vamos assistir comigo se você quiser ver o vídeo. É. É, original vou ficar, vai ficar aqui na descrição se você quiser lá clicar e assistir. É, se a galera aqui não curte esse tipo de brincadeira, me perdoa, desculpa. Eu vou deixar esse título aí, aí um, pelo menos uma semana depois eu troco, como eu fiz no, vídeo, é, no primeiro vídeo é, do ano passado que eu fiz. Né, no ano passado eu, eu, eu até demorei para mudar o título. E depois eu mesmo mudando, explicando que era primeiro de abril Que eu tava fazendo uma trollagem e tal, muita gente não entende Então se você não entende, me perdoa, me desculpe é, Teve caras aí que fez coisa pior e eu não tinha coragem de fazer, que foi um De... Ah, tô aqui com o GTA 6 fazendo unbox não sei o que E tal, abrindo, veio não sei da onde pra mim Não, eu só tô, tô até explicando já aqui no início Então vamos dar o play que vocês devem estar agoniado aí pra ver juntamente comigo é, eu quero dizer pra vocês que eu tô na quarentena Eu já tô na quarentena Faz muito tempo, né, que eu fico em casa Eu trabalho em casa Mas eu confesso pra vocês que isso atrapalha Muito, cara Queria ver um futebolzinho, mano, mas Corta a saúde, né Então vamos ver esse vídeo, ó Tá bonitinho, ó Segundo esse cara Vai ser em Liberty City Posso ser que no próximo GTA é... Tem várias cidades, né? Assim como nos GTA San Andreas. E tinha... Tá legal, mano. Vocês vão ver que tá bem legal. Ó, ó. Segundo ele... É... Liberty City, San Fierro, Las Venturas. Que são cidades aí do... Olha os cavalos, mano. Que é uma coisa que sempre foi cogitado, Los Santos... DLC vai ter cavalo, vai ter cavalo, vai ter cavalo. Quem é das antigas sabe. Mas nunca teve. Aí, ó. Estrela tá bem legalzinho, galera. Confesso pra você. Vice City, que é uma das cidades cogitadas aí pra ser a cidade do GTA 6, né? Estrela tá muito bacana, mano. Tá muito bacana. Como eu disse, galera. Trollagem de 1 de abril. Vídeo de 2 milhões de, de visualizações. Sem falar que eu vi um teaser de 11 milhões de visualizações. Não precisa nem precisar de. Ó, acabou? Aí, ó, GTA 6. Vocês gostaram? Eu gostei. Eu, eu, eu, eu tava vendo um pra, pra trazer aqui. Eu gostei desse. Desse que o cara fez, mano. Eu confesso pra vocês que ficou bem legal. Mas parece que tem um cara aí que, que é um que. Faz até um. Ele faz uns concepts de DLC. Né? Deixa eu voltar aqui O cara faz uns, uns Umas ideias de DLC Que parece aquela estreia da Rockstar mano. O cara faz bem produzido mesmo Mas eu não, não achei o vídeo Completo dele E Tô trazendo esse daqui, como eu disse, 2 milhões de visualizações Do outro cara tem 11 milhões de visualizações Se não me engano, acho que tem um, um 30 milhões de visualizações Então precisa... Dia primeiro é só uma brincadeira aqui né? Como eu já falei no início, o outro eu não fiz isso, cara. No final, mano. A gente ficou bravo. Mas, paciência. Até no Twitter, né? Tem um pessoal que levantou tag lá, né? GTA 6. E chega essa hora, muitos youtubers acabam fazendo esse vídeo. Eu sou um deles, né? Pode me chamar de lixo. Coisa mais. É isso aí. Redes sociais na descrição, como vídeo também na descrição. Tô com olho vermelho, com uma, uma irritação aqui, mas... Tá complicado, não dá pra ir no médico. Ah. Tá difícil, cara Lava as mãos aí, passa o quinto É nóis, tamo junto, valeu Fui